Como que é o nome do senhor? Ismael José de Souza. O senhor é nascido aonde? Nasci lá na Guarim, no, no, no do Chalé. No Chalé. E mora em, em Lajinha? Quantos anos? 34. quatro. O senhor tem quantos filhos? Tem sete. Sete filhos. E o nome deles? Então é Edivaldo e... Ismael Júnior e Henrique, esse é os homens, né? E as mulheres? As mulheres são Elisone, Costa de Souza, e Eliane Costa de Souza, Erlane Costa de Souza e Zaninha, Zaninha Elisane, que se conhece, é. né? E a outra é a Camila Costa de Souza. É. Ela tem um filho que já, já é falecido, né? Dos sete filhos, mas tem um que é falecido. Tem seis filhos. É. O que você falou com ele? O que você falou com ele, meu irmão? O Batista não. O Zezé que já falou com o senhor. Zezé? É. Não. É da Costa? É. Ah, sim, acho que eu falou com ele. Esse barulho lá tá atrapalhando, vê se abaixa lá pra nós, vai lá com Ó, oh, um abraço pro você Vou pegar É. Porque minha onda Fala pros meninos abaixar o som que eu tô gravando aqui, fazendo favor. O senhor trabalhou no, na água aqui, né? No sai. Quantos anos? 27. 27, é. E o senhor já é aposentado? Quantos anos o senhor conta? 73 É, 73? É Eu trabalho trabalha ainda O que, que o senhor faz? Eu mexo com serviço de água mesmo É isso aí Nesse conserto de válvula de descarga Conserto de registro de chuveiro Ah, o senhor, o senhor faz a, a parte de encanador De encanador é, Minha carteira é classificada de encanador Serviço autônomo de água e esgoto. É. Esse, esse serviço é, hoje é muito prático, né? Essa junção. Hoje, hoje é. O senhor usa a, a, a cola lá com facilidade, usa né? cola. É. E serviço. fica bom o serviço que o senhor faz? Bom, todo mundo aí gosta do meu serviço. Né? Passa água, né? Passa água. Né? É. Eu faço primeiro o serviço, testo primeiro, para depois tampar o lugar, né? Pra Se ser... eu trocar uma válvula de descarga, eu quebro. É. e não quebra até chegar no vaso um pedacinho pequeno eu consigo trocar ela e se o banho estiver certinho a ceranca eu torno colocar certinho se tiver meio tudo coloco do jeito que está lá e eu coloco o senhor coloca é. e fica bom fica bom é. o clube da União aqui é a União pô é. É. É. é isso aí os meninos estão fazendo um barulho ali hum. está me atrapalhando mas eu estou conversando com o senhor o nome do senhor é Ismael José de Souza. Ismael José de Souza. É, é isso aí. Ô, o senhor Ismael, essa cidade de Larginha cresceu bastante, né? Cresceu. O senhor trabalhou com muitos prefeitos aqui. Trabalhei. O Ilmar... Primeiro mandato do, do Natal. Do Natal? É. Depois o... Eu entrei nesse serviço em, em 80... E depois do Natal, quem é que foi o? Depois já veio o Gerson, Gerson Carlos. Gerson É. Depois veio o Natal de novo. Natal? É. E aí, depois? E aí veio o Imar. E o Mar ficou oito anos, né? É, oito anos. A administração dele. É. E, e agora está o Lúcio. É, agora está o Lúcio. Ah, trabalha com o Ivan também. Ivan, coletor. O Ivan? Também. É, esse foi, esse foi, não foi perfeito, né? É. Foi diretor do SAI, né? Diretor do, do Sai lá. É. Ali a água vem de onde para distribuir? Essa água vem de dois lados. Ela vem aqui uma, vem do lado do, Mutum, vem do, lado do e vem outra cá do cavalinho. E água boa e é tratada ali? É tratada. É. A lagia tem uma boa, boa. Não, não tem problema de faltar água não? Por enquanto não. Tem boa reserva d'água? Não, não está tendo muita reserva, não. Não está, não. não, tá, não. Isso está muito... tá geral, né? Está geral. O problema d'água é um problema sério. É. Pra todas as grandes cidades essa, estão sofrendo aí. Aqui é a Lajinha. Lajinha, é... por que esse que é foda isso aqui chama Lajinha? Não sei por que isso aqui chama Lajinha. Eu vi falar que aquela cachoeira ali do hortel, ali tinha uma cachoeira, uma laje, é, diz que e aí, antigamente era mesmo. Era, aí depois que eles fizeram a ponte, é. mas eles passavam na lagia. É, diz que é. Era uma laje, depois que eles levantaram e fizeram a ponte. É, eu quando eu mudei para cá, já, essa ponte já tinha... E daqui. aquilo ali virou um, um, um problema por causa das enchentes grandes, né? É. No, não dá vazão para água. Não dá. Não dá vazão para água. É isso aí, eu sou filho de Paulo Sáter. Sáter. Ah. Dona Maria, o senhor conheceu. Demais. A minha mãe faleceu há sete meses em Ibatiba. É, né? E o meu nome é Ronaldo, eu estou aqui na minha cidade, ah, conversando não. com o senhor Ismael. <risos> ah, é. o Antônio, o Antônio eu conheci demais. O eu, Antônio... trabalhei, eu trabalhei muito com ele, né? É meu primo, eu almocei na casa dele hoje. É, já estive fazendo serviço na casa dele, eu trabalhei no mandato do mar todo com ele, né? É. E agora... Aí já depois eu aposentei, eu já aposentei no, no mandato já, já foi já de outro prefeito, né? É, mas é isso aí. Laginha é uma cidade tranquila, né? É, tá sendo, né? Está sendo. É. O, o, eu gosto dessa cidade, a minha cidade. Não, eu também gosto ah, muito daqui. É, o, o, o senhor nasceu no chalé. No chalé. É, aqui pertinho, falava Laginha do chalé. Lá no Zambroso. No Zambroso. É. Ali tinha uma fazenda do, do Antônio Pena, do Zé Pena? Tinha. O senhor lembra disso? Lembro demais. Daqui pessoal. É. Deixou saudade, né? Deixou. A esposa do senhor como que chama? Maria Geralda Costa de Souza. Que, que é, ela é, é do chalé não? É de lá também. O senhor quando veio para cá já veio casado? Vim casado. Os filhos do senhor nasceram lá ou aqui? Nasceu três aqui. Três aqui, os últimos? É. Os outros já tinha é. Já. É isso aí, eu tô na lajinha conversando aqui hoje, dia 27 de maio, é, né? Ronaldo Sá.